Calma. Vou te fazer uma pergunta. Oi, chegou oi. dois caras lá agora, hein? chegou? Isso, chegou dois policiais lá. Não, não precisa ser dois policiais. Vem comigo, vamos no hospital lá junto. Não, chegou não, só a... dois policiais. O que tá em esconde, né? Tá mais que o Como é que desliga esse carro aqui, doutor? <risos> Tem tá que já desliga. Doutor, ajuda esse policial aqui, viu? Vamos retornar o um patrulhamento? Ô, doutor, essa, essa luva é qual, 86? Não, já é o traje dele, É. Isso, isso, isso. Eu falo, cuidado. É ah, é, já vem? Pronto. A gente nem botou, É bagulho a gente nem... Não, mas não precisa examinar ele, não. Ele vai ficar mas, vivo. Mas essa dá uma... Ele ficou vivo, Ele ficou vivo, tá ligado? O problema é os caras lá, mano, que foi direto pro... É, então, e esse aí, pôs a aqui, que vai levar? Ah, é. ah não, Deus. De novo, Rafael! Toda hora! Caraca! Meu Deus, velho! Sempre mim! Tem como dar um remédio aí, doutor? É, tem que... Não tem problema não, vambora! Tem que ir lá, viu? Lá no hospital! Aí, vocês tem tem aí, um remédio aqui, oh, Mas é irmão, Ó, oh, ó, eu tenho um bandagem aqui pra vender, pessoal! Ah, bandagem eu tenho. o cara é um remédio, bandagem eu tenho. E não dá pra é usar bandagem. Tá aqui? Positivo, bandagem né? E aí, tranquilo? tranquilo? E aí, me dá um, um remedinho pra dor de cabeça. E esse aqui, o que aconteceu com ele? Ah, aqui tem outro policial, vixe, é mesmo. Ô, meu queria me dá uma bandagem aqui. Eita! Eu tenho, pega aqui, vem cá. Esse aí não tava vendo, é aqui, não. Ah, é a Agatha que tem? Tá é a Agatha. Eu? Ah, entendi. Okay. Precisando de um remedinho, viu? Porque o menino ali me deu um soco. Ô, <risos> oh, entra dentro do um negócio. Ô, ô, ô. Que deu sério, o que? É viu? que não, pô, tô falando no rádio, tá. pô. E aí, o. Ossão, ah, me mataram, ah, mano. Ah, se reanimou eu, velho. É que vocês, vocês tem que sair de, de, de perto, mano. E aí, ó. Peraí, peraí, aí, peraí, aí. Não tem remédio pra dor de cabeça não, só tem bandagem. Aí ela não tá aqui, por isso é uma remoela. Mas você dá pra andar Tá vendo ela aqui? É. Pronto. É que tem que sair de perto, que senão vai pegar no outro. É. O um som aqui na, na mala da viatura, velho, já ah, é, tem uma festa aqui na viatura da perícia. Olha o cara puxando a, ma a mala do cara. Beleza, Bruno? Pede pra colocar um som aí, viu, na mala. Pronto, pessoal. Ficou dez mil. Dez mil? Os dois, atendimento, os dois. Pagar... 2, 3 mil, tá doido? 10,34, É 5 né? né? de cada, né? 5 de cada. 10,34, né? como é que eu né? faço aí? Como é que faço pra receber um tratamento? É eu 3 lá mil na marca? o tratamento, gente, cara. É mesmo, se você tem que ainda que não tá o meu tratamento. Bora! Filho, a gente tem, tem que recitar, é né? 23,98. 23,98. Isso. Chegou? Chegou, valeu, valeu, obrigado. Calma aí, calma aí, falta mais, falta mais. 28, 38? 2398. 2398. Isso. Aí vocês tem que ir lá no hospital pra receber o tratamento completo, tá? É. 2398. Isso. Salud. Vai outro. É. 23. Doutor, 98. vai lá no hospital, viu, doutor? Vai lá no hospital que eu tô esperando o senhor, viu? Certo, tem que terminar o tratamento, de... vamos lá. Pronto, dei 12 mil pro senhor embora. Escuta aí, Ju. Ai santo você é maluco? Você pegou eu, mano. Não sei. Ó oh. policial, filho, pra hoje. Beleza? Me solta. Deita aí, deita aí na cama aí que eu, eu vou atender vocês. Opa, o oh, que aconteceu aí? Então, eu. um amigo ali me deu um soco, tá ligado? Não querer. Ah, tô vendo aqui, só. só tá meio roxo aqui. É, eu tô percebendo também, tá doendo. Ô, oh, oh, é... Deita aí na cama aí que eu atendo vocês. 27, 34, mano. Um já que é só um roxo. Okay. Oi, pessoal, Indo deita na cama que eu atendo vocês. Cara. Calma, Os caras saem na meio da ação, velho. foda Não, Não, esse, esse cara tava na ação. Maravilha, seu médico. Não, o outro cara, ele vazou daqui. Tinha que estar aqui. Valeu. Filho, eu não tava na ação, não, filho. Tá louco? Opa. Que ação que vocês estão tá falando aí que eu tava? Que eu não tava? Vocês estão tá louco? Isso, uh, o. Oh... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Ô doutor, na moral, ó, pra começar, eu nem tava em ação, certo? Segundo, eu, eu ajudei vocês na você, ação. Você, já, já, não, que mas geração, aí, tá parceiro, mas aí, parceiro, o moleque me um puxou e meu CBIT tá lá no pessoal, meio da rua. Se eu perdi meu CBIT, vocês vão pagar. Pagar nada não, senhor. Pagar nada não, o quê? Vocês puxam o bagulho do nada, da TP no nada e acham que tá certo, véi? Então pra que que vai puxar, sendo que eu não tava participando da ação? Se foder, véi. O quê? O que tu falou? Já foi atendido? Foi não, não, o tá aqui, esse cara, esse cara mandou o policial se Meu vai querido, você, você é tava não. no meio da rua. Já, o já cara vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai que eu tô eu direito de permanecer calado, tribunal. Não, tranquilo. Pronto, só aguardar um pouco. Já apliquei a injeção, tá? Quer Quer ser certinho? Ele Não, não, Bora, vambora, vambora. Ô oh, doutor! Segundo um minuto aí que já chega. Uma água que tá. triste, doutor. Foi? Falou comigo? Tá chegando aí? Aquela tá chegando? Ali não, deixa não... eu vou pagar pra é ela aqui, Tá melhorando? É, então é eu... Tá melhor? Tá melhor? É 27, 34. Sério? Não. Pronto, vou, doutor. vou aplicar outra, vai, tá? Vai. E... Bom trabalho Tá mal, hein? Então, não tá fazendo efeito, não. Que é isso, cara? Oi, vi é esse cara aqui? E aquele cara, ele... Ah, eu, tô, eu tô ficando do lado aí, fica pegando tudo. Eu tô achando que foi pra ele mesmo, cara. Pegou Então, dele. pegou Então, tudo... é, agora veio, agora veio. Ah. <risos> Santo, seu maluco! O que esse cara tá aqui? Eu não sei, eu cheguei e ele já tava aí. Acho que ajudar aqui. Tem que levar ele pro pô, ele tá morto. Tô não. Ele <risos> só tá meio. Ah, com dor de cabeça aqui. Ô oh, doutor, te deu quanto? Ficou três uh, mil. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, 2398, tá? É, 2398. Isso. É, eu acho que ele morreu mesmo. Eu acho que ele morreu mesmo. Eu tô com um pinguinho de vida. Meu, calma aí. Você nem tem como. Pronto. Pelo seu estar aqui, eu tô vendo que você não está em coma Então eu não consigo efetuar A ação Acabei de começar a jogar aqui, como é que como é que levanta? É, é... F6 F6 Não dá <risos> <risos> Ô, toma um chá, toma um chá, boy Você vai ter que tomar um chá e voltar dá um Eu vou pular a Oi, Ivo Oi Ivo Oi, oi. Rádio paramédico. <risos> tá rindo de que, cara? Você tá ouvindo eu rindo? Não, tá sou com a minha cara. Pelo menos eu não falo mais com você. Pode parar, é isso. Tamo junto. Ô, oh, tô rindo do negócio aqui, cara. Não, não, fala é, não é de você. <risos> não, negócio sério, eu, eu vou daqui, sai. Eu não, eu não vou falar com você, velho. Eu vou entrar no T-Speak e vou te mutar, então. Fala aí, fala aí, fala aí. Oh. Fala, Santos! Tô com raiva? Fala com raiva! Ai, ai. Mano, cara tem que vir, cara! Ai, ai, no Samuel tudo bom Samuel Ei. Opa, tem, tem nenhum véi não? Tem nenhum do véi não? Aqui já tá pronto que eu tô morrendo de sede, meu. Opa, ainda bem que tinha um aqui. E aí, parceria? E aí? Qual a chance para fazer um projetinho aí, pai? Alto ou baixo? Olha aí, qual a chance? Vem pra cá, Amaragibe da xerica, por menos. Né? Aquele cara vai roubar meu carro. Vem cá, meu querido. Ué, cadê o cara, velho? Opa, eu quero, quero o lanches. Lanche. Pera aí, meu querido, que eu vou lá entregar pro outro rapaz. cinco hambúrguer, e duas coca-cola deixa eu ver como é que eu tô aqui tem quatro águas né Vou pegar duas coca-cola e quatro hambúrguer. hambúrguer opa meu querido opa eu quero quatro hambúrgueres e duas coca-cola tá? vai querer do cheeseburger, não quer aproveitar nosso combo aí, um lanche, uma batata e um refri Aí os lanches eu tenho X-Bug, X-Salada, X-Tudo Pode ser. Cuscuz, é, pizza Quatro, quatro Pra é. mim quatro, quatro. Combo. quatro combo Isso, isso Tá certo Vai querer qual lanche, meu querido? É, quero... Já, já vem com refrigerante, refrigerante, já? o Combo ou não? Já, já vem com Guaraná ou Coca Pronto Pode, Pode ser, ser guaraná, guaraná, viu? Fechou Vai querer qual lanche? Uh, dois Dois hambúrguer. Não, mas então, vão, são quatro combos, né? Isso. Daí um combo vem, um lanche, uma batata e um refri. Aí vai dar quatro lanches, entendeu? Aí eu tenho X-burger, eu tenho cheese salada, cheese tudo. X salada, Codos... X salada. X salada. Dois x salada e dois 2 tudo fechou então. Deixa eu anotar aqui. Aí, Aí você põe duas coca e, e dois Guaraná. Guaraná. Fechou Vou fazer aqui pra você Pode fazer o Pix pro 268 Vai ficar 4.000 4.000, 268 Isso, meu querido Vou tá fazendo aqui pro senhor só confirmar, 268 ou 0268? É... 268. São três dígitos. 268. Aí, meu querido. Valeu, Valeu, obrigado. Deixa eu só te entregar aqui. Preciso um negócio. 49, hoje eu chego 50 mil. Hoje eu chego 50 mil dólares. Eita! Tá aqui o 2x salada. 2x tudo. Eu só vou ver se tu não me enviou 40.000, mil, 4 mil, porque eu não vi se foi o dígito certo. Pô, acho foi 40, 40 mil, viu, cara? Eu tô achando também, viu? Foi quatro Deixa eu só olhar aqui no extrato, calma aí. E aí, pra mim? mim? Vou olhar aqui. Tem esse poder de olhar no extrato, sabe? Se é que me tem. Cara, não sei porque que tá, não tá aparecendo, mas eu vou transferir pro C aqui. Eu... É, é 2398. 36 mil. Porque 4 mil é o lanche. Nossa, só, só que você é honesto, aí é se fosse <risos> outro. Claro, <risos> meu querido. É que é. eu acho que. Eu não, eu não sei porque eu não consegui olhar no extrato, mas eu tenho quase certeza que você me enviou 40 mil. <risos> tá vale. certo, meu querido? Valeu, brigadão. Valeu, meu bom é Cadê o hambúrguer aqui? Comer uma batata. Comer logo essa batata. Tomar uma, uma... Coca-Cola. briga tá, só não. né, esse foi o Eu deixei aqui, aqui meu negócio. O que está acontecendo? Tá. Yeah. Fiz alguma coisa errada aqui na... Mais embaixo Gente. gente mataram É, muda, é? Para, deixa eu no vácuo mesmo Prontinho aí, mandei aí. Vamos ali no canto, ali, rapidinho O que que aconteceu? Tô com medicamento Você é alérgica a algum medicamento? Não aqui em você, tá? você ficar... vai passar essa dor de cabeça aí bem... Tá logo, pronto. logo, logo, logo. Fica quanto? Fica 3 mil, tá? Qual que é a parte? 23,98. Oi? valeu muito obrigado, obrigado. obrigado. obrigado. Esse aqui tá muito escuro, essa câmera, viu? Ah. Eu sei o que eu vou fazer amanhã, hoje não dá. that uh -huh. Oi, oi, o, o tá policial já está atendendo ali? Ó, isso é o médico atendendo? Já está sendo atendido, viu? atendendo já, sim. Oh, meu querido pois não posso ajudar tem como você me dar um passar uma uma uma ona de jazz, que estou aqui com dor de cabeça tem sim tem sim vem, é, vem comigo na escuta o Will tá no paraná de Costa. pode deitar aqui numa cama dessa aqui tá tá doutor você é alérgica a algum medicamento não Só que com algumas dores de cabeça, doutor, não é nada de grave. Prontinho, viu? Só aguardar um pouquinho que já faz efeito a injeção, tá? Ah doutor, obrigado. Nada. Qual é que é o seu Pix? É 2398, tá? Ok. E o valor, doutor? O valor é 3 mil. 2398 Positivo. E ó, quem tá aqui? Daqui. Oi, pois não? não? Qual é o seu nome? Chegou, chegou aí, doutora. Chegou assim, chegou assim. E porra, roupa, roupa, Eita porra. Calma, calma pessoal, a gente veio em paz, meu, esse aqui é meu irmão Bilu, ele não fala a nossa língua, ele não entendeu ainda a língua terráquea, ele falou que ele caiu da moto. Bilu, pera Bilu, pera. Calda da moto é foda. Fala, foda-se, cara. Ah, ah. Ih, ela sabe Olá, trabalhar Tornada. já, capsa, não? esquece, pastorada. Olá, tudo bem? Isso, pode tudo bem. Caralho, tem alienígena nessa porra aqui agora? Eu já, eu a, a gente veio em aqui. Você vem em paz, vem em paz? Sim, sim. Me fala Cê como é que é a sua terra, terra mano. Não quer me levar pra lá, não, mano? Ó, o Bilu é de Marte, né, eu, eu sou de Júpiter. De Júpiter. Pô, leva pra, pra Marte. Quero ir pra Marte. Eu a nave mãe, mãe. Ô, Bilu, Bilu, depois que tu receber o tratamento, leva ele. Ô, dá pra atacar isso não, mano. Voltar pra Marte. Me leve, me leve. O me Bilu leve. vai voltar pra Marte. Vou quero ir pra Marte. Vai, meu. Ele vai mostrar pra vocês. Beleza, eu vou, pô. Lá tem uns carros da hora. Eu Oi, vou conectar é tá na rádio, rádio para Paramédico. Não, esperar, não. Ô, louco. Lá tem trabalho pra médico, ó. Ó, Bilu. Comunica com eles, Oi, tudo. Bem? Ei Belo, como é que eu faço pra ir pra Marte? Mostra pra eles, Bilu. Claro que eu lembro, não me Ô, oh, louco, Belo, tá... Calma, calma. Escuta. Aí, mano, vamos escutar o que o alienígena tem pra dizer, pô. Eita aí, deixa lá. Eu... Ô, oh, louco, eita! Você <risos> foi pra Marte, Belo. daqui a pouco ele volta. Pô, pra me chamar não? Falei que eu queria ir pra Amar, tipo... Não, mas é Ai, que a viagem demora, mas daqui a pouco ele volta. Eu odeio quando ele não me leva. Nada, nada você tá rica. Eu odeio quando ele não me leva. Bem rica. Caralho, que marola é essa? Fumando muita maconha não é possível. <risos> eu não tô com isso não, velho. Que isso, cara? É possível? Eu devo estar tá fumando demais, <risos> velho. É o cara me do... Isso aqui é quem? É o Ivo. Bichinho feio. Fala, Fala Kevin. Kevin. O, o cara some cara... do nada, Kevin. Caralho, eu tô do teu lado. Pra que você falou na rádio, Inervivo? Para se você tá me ouvindo. Ô oh, louco, eu vou te espancar na porrada, velho. Ô, oh, é cadê a mina? Cadê a mina? sumiu, parça. Ela quer saber de mina, pô? Para de ser mina. viajante. Ah, sou igual aquele ET, parça. Ó a, oh, oh, a mina lá, Olha a mina lá, que isso, cara. Ó oh, a música, Olha a música. Escuta, Kevin. Galera, ó, Agora vamos parar de brincar com os ZT. O ZT tem que trabalhar. Vamos trabalhar. Eu vou dar uma... o lá na praça, tá? Boa tarde, meu querido. De ET, nossa Sou bravo. Vamos esquece, o pai tá estourado. Como eu te falei, o pai tá estourado. O pai tá estourado. É. eu tive um. desloquei meu pulso aqui, ó. Tá deslocado. Ah, tá. Mulher dele, né? Tá. Me... tá. <risos> ah, você quer usar roupa de merda? Opa. É, pode deitar numa dessas camas aqui, tá? Hum. Eu vou, tá vendo aí? Ivo. Ei, Cidadão, o que que houve aí, Cidadão? Eu? eu? Gente, é. gente. Eu Oi, eu fala pulso, comigo. Desloquei eu na tá queda. tá precisando de remédio. Bilu? Mas tá agora tem uma sim. pistola aqui do lado, né? Menos mal. Eu também preciso. que isso, rapaz? Tô... que é isso, Kevin? Que foi mal, Bilu. É... Sabe Eu tô aplicando de... uma injeção aqui, tá? Você é alérgico? Algum medicamento? Oi. O é, tô... que aconteceu aí, Bilu? Eu caí claro. de moto. Caí de moto também. Vou fazer um curativo aqui na sua perna, pode ser? Tá machucado aqui. Eu fiz uma injeção e fazendo fazer um curativo aqui. Tá meio ralado. Não, não, minha pele é assim mesmo. Não entendi. Não, mas tá. Pronto, pronto. Ah, é limite, Injeçãozinha não. básica aí, ah, não, de, de ah, Aguardar um pouquinho um pra fazer o efeito, tá? Vocês pagam? Valeu, um valeu, valeu, tá? valeu Datã. O, o meu passaporte, o meu o passaporte tá? é 2398. Meu passaporte é 398? 2398. valor? Eu aqui, 2704. 3.0. Não, 2704. Meu aqui. 2398, né? Calma aí, calma aí, devagar, Isso, mano. Um de cada vez, 9,8, mil. tá? Puta, Dá 2 mil, hein, Bilu? 2704. E ele aqui é 27. Isso, valeu, 3 2704. Valeu, valeu Obrigadão, hein? Um. Boa, Bilu, tamo junto. Dá mais 3 pra você 54. aqui. Esse daqui é meu parceiro. Esse daqui é, é meu um parceiro, parceiro aqui, ó. Quem é teu parceiro? Ele já Pô, aprendeu a, a linguagem do Terrax já? Aí, mano? Aprendeu, aprendeu. Ah, matheusão, matheusão, de novo, tá ligado? Fala, Qual? Qual é dá 3 mil aí pro 27, aí. Pra atender sua amiga. Vocês ali. mil trouxe até aqui. Fala, médico, pode atender. Não atende não, pode atender lá, vai lá, vai lá. Faz o seu, ó. Foi você que quase bateu na moto? Ô, louco. Tchau, penal. Relaxa. E aí, Kleber! Beleza, Kleber? Beleza, Gustavo? Hoje tá movimentado aqui o hospital, viu? Hoje até ET veio pra cá, cara. Tem ET aqui no hospital. Olha lá o ET lá, ó. vou rolando esse cara aqui. O que foi que aconteceu, cara? Tem como o senhor me levar lá? rapidinho. É. Obrigado. Qual é o seu passaporte, doutor? Pra mim adiantar o processo. É, 2398. É, é ah, tá Pronto, transferi 3 mil. É, doutora, mentira, Beleza, doutor? O carro aí machucou nós dois. Olha é, aqui né? do lado aqui. Ah. Nossa, bração, esse cara é bração, mentiroso, né? Beleza, chegou chego é aqui o dinheiro, eu é de barato, barato, Pode deitar aí, né, não, Esse, Não, não esse é garoto, garoto, garoto é mentiroso. Esse garoto aí, ó. Não Ô, dá pra pra que que, que cê esquece não. a porra das armas? Chegou aí. Pô, pra que que cê essas porra, aí, essas merda. É, não acho dá que dá sim. É qual que é seu pix, Meu amigo. Não, pode ficar de grado. Não tem como você fazer assalto hoje. Ah, valeu, não entendeu o que o me falou, não? Então, é amanhã porra, minha, oi, limpa o rádio. Rapaziada. Oi, oi, doutora. Você precisa de Pronto, rapaz. Daqui a pouco vocês falam, Beleza. Calma aí, doutor, que tá uma bagunça aqui. Eu limpo o rádio aí, rapaziada. Cala a boca. É, conecta na paramétrica aqui. Coloca na minha frente só pra eu te passar. Amanhã eu quero guerra. Amanhã vai ter guerra, mas é aí. É, Leozinho. Cheio da barra rádio. Eu vou ficar aqui na frente porque aí eu, eu pego todos os, os pacientes que vêm, mano, eu pego. Positivo. Pega lá atrás. Qualquer dia eu vou jogar com vocês lá, hein, Kleber e Gustavo. O jogo de vocês. Fazer uma live, a gente jogando. Como é que vai pra baixar esse jogo aí? Tem que comprar, né, o, o, o jogo? E aí, quem vai esse chamado aí? Meu, meu irmão. Foi o chamado? Apareceu um chamado aqui. Quem Pegou o chamado. Ricardo Johnson. Meu irmão, caralho. Pelo amor de Deus, meu Deus, carrega, carrega. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, pelo amor de Deus. E aí, Kevinho, você foi atender ele? Você foi atender seu irmão? Maré guiada. O povo tá movimentado. Olha os maluco ali, ó. Eita, nós! Alguém na escuta? Porra, ninguém é na rádio, porra, é essa. Tá aqui, tá aqui. Visão, Leozinho. Né? Levei ali no posto ali, aqui no posto aqui embaixo. Tô chegando já no local O Thiago me ensina um negócio que é o barra pagar, velho, nem sabia, não sabia. Tu não sabe. Oh, alguém é no rádio aí, mano? Então, aconteceu aqui um acidente depois e, fala, depois e fala, pra mim o cara nem tá no ali. carro, mano. Alguém na rádio? Cara, eu tô aqui, é meu irmão, o que aconteceu? Cara, então, uma polícia bateu aqui no canteiro e tá falando aqui que o cara que caiu, tá ligado? Tá ok, o vou cara, mostrar que, uma mensagem. O, vou o, cara que tava, tá... o cara que tava aqui, tá ligado? Só que pra mim ele nem tá no P1, tá ligado? Então, sei lá, velho. Vou ver aqui, mano. É um policial bem o outro foi de base, mas pra mim o cara tá normal aqui. O outro nem tá no P1. Fala pros caras cara entrar na rádio aí também, Kevin. Por que que, pariu? Por que que você tem uma pistola na cintura se você é médico? Você mata paciente que não paga isso? Ele já falei mil vezes. Vai botar... Tira porra, essa porra dessa pistola. <risos> então, tira, tira essa tira porra pistola. Vai, vai. Ah. ai. Tira. Onde é que tira esse aqui? Vai. vestiário. Eu. Eu Vaza. Eu Vaza. Vaza. ele tá foda, mano. Ó, oh, mano. <risos> porra, manda vestir o um bagulho do uniforme. Aí o uniforme vem com a porra de uma pistola. Kevin! Okay, manda tirar a pistola. Caralho. Deixa eu ver aqui como é que tira essa porra. Do <todun> do Kevin? Não escuta? Kevin? Escuta. Já vou, já vou, cara, tô trabalhando. Eu tenho 800 aqui. Pro sal tá. Pago, que vem Você me dá, mano? Tá de boa? Ah O que eu venho, meu conhecido aí? O que eu venho, meu parceiro? Foi atropelada. mano. Ô Eu quero, meu, vou ter que ir lá na loja, lá, vezes. pra outro sítio, tá? Isso aqui tô limpando, tá saindo, não, cara. Tô limpando aqui o seu curativo, sabe? Seu curativo, não. Seu ferimento. Porque <risos> esses caras tão falando na rádio aqui, no meu ouvido, e tá me exocrinando. É, aqui também, aqui também. É... Tipo assim, fazer um. Aquilo... Vem <risos> cá, vou ter que dar um ponto na tua perna, velho. Putz. Tá bom tá bom, bom, tá bom. Mas eu vou colocar aqueles para dar pro micropólio aí... Pode colocar a calça de volta, tá de boa. Qualquer coisa você volta aqui para... piorar. beleza, você? Chegou a injeçãozinha, chegou aí? Chegou, chegou, chegou. Tamo junto e toma mesmo. Ô Kevin, é, vou ter que ir lá na loja trocar o cinto. Tá? Vai lá, vai. Não, não, tá de boa, fica assim, fica assim. Ah, ela manda tirar, ela manda deixar, é foda, mano. O que que tá dando aí, rapaziada? Oh. Como é que foi pra tirar esse cinto aqui, mano? Com essa arma? Tá aí, né, mano? Tá foda. Mano. Deixa eu. Deixa eu ver o um negócio aqui. O chefe Mano, eu vou trocar essa porra de si. Esse negócio aqui, esse barque, ah, mano, que é passeando na loja de arma. Não é nessa loja que tira. É uma loja de armas. Aqui, ó, pro lado. É uma loja de armas. Por aqui, E yeah. Que porra é essa brincando com a porra da moto do hospital? Ah, não, eu vou não. Que porra é essa brincando com a moto do hospital? Kevin, a escuta, Kevin. Ei, deixa para lá, né? Você não, tá tranquilo. Eu tô na loja aqui tentando comprar o cinto E não tô, não tô conseguindo não, cara Vou dar uma volta aqui na cidade. Pera, entra na rádio aí. Eu já tô. Tranquilo. Tá na rádio mesmo. Tu viu alguém fazendo merda? Tu me fala, tá? Tá, tô vendo. Eu tô vendo não fazendo merda aqui. Anota aí. É um de branco, tá entrando no hospital agora. Agora ele tá parado. No perigo? Eu sou o perigo. Essa é a diferença. Então depois a gente vai fazer um perigo, pode ser? A Se você aguentar. Vamos falar na rádio aí que estão ouvindo. Copiou, copiou, entendeu? Ele tá ele tá? Coitado. Falou, meu querido. Tamo junto. Quem for sair de serviço, sai da rádio do hospital. Ivo. Oi. Ivo. Oi. Ah, tá. Fica na rádio. Vai andando, mano. passou e não me viu é cego ah é é Santos tá com raiva que eu ri dele, que ri da cara dele ele Aí ah, ficou com raiva. Opa, vou atender esse aqui. Opa, tranquilo. Tranquilo, se dá. Uma polícia aí que tem uma moto aqui no lugar eu errado. Deixa polícia Bom, eu tô pensando de um pouquinho de é, de vida, tu pode me ajudar aí. É? Você quer, quer bandagem? É 5 mil. Oi? Bandagem? Bandagem, bandagem. Cinco tem uma polícia mil. aí, alguém, mano, tem uma moto aqui no. Então de deixa, vida, deixa que eu morro mesmo, obrigado. Mas o atendimento é 3. Quer atendimento? Atendimento é 3. Alguém chama a polícia, eu por não favor. Não, não quero nada, não, tá muito caro, obrigado. Deixa que eu que eu, eu morro mesmo, tá tranquilo, obrigado. Eu tô chamando a polícia, não sei. Opa, Lá. Vocês ajuda ali? Sim, sim. O que aconteceu? Manicou. Ah, o joelho roxo. Não vou ter que tirar as calças do senhor doutor? ver, né? E aí, rapaz? Se retirar a fimose, a data da consulta tava para hoje. Caraca! É. Aí você tem que marcar uma cirurgia, viu? Então, a cirurgia e era hoje. Eu e... fiz a consulta e já é hoje já. É só, só fazer o procedimento, doutor. Eu tô com medo, mas isso acontece. Não, cara, é comigo não, é com o cirurgião, viu? Ele vai cortar. Ah, é só com cirurgião? É, ele vai cortar isso aí, cara. Que isso, doutor, faz isso não. Tô aplicando só a injeçãozinha aqui pra desinflamar, tá? Sim, senhor, sim, senhor. E aí, o senhor já foi atendido? Oi? Oh. Já foi atendido? É... Joelho, acho que eu caí de moto. Uhum, tá. Só ralei. Passar. Fazer um curativo aqui, tá? Maravilha. Qual que é o pix aí do senhor? É 2398. Ô, Samuel. Oi, doutora. Ai! Opa, o... 3 mil, né, doutor? Meu Pix é 2398, tá? 3 mil. Tá aí, doutor. Acabei de mandar. Deus Alô, Deus valeu. Valeu, mano. Eu agradeço, doutor. Bom trabalho. Meu nome é o que Eu vou chamar tudo. rapaz. O que aconteceu? Ah não, meu senhor, a polícia é todo mundo. Tudo, tudo certo por é aí? que aconteceu? Tudo tranquilo. tranquilo, tudo tranquilo. Ah por isso aí que com Viu que o meu companheiro me algemou? Ah, a gente machucou. O foi... que, que, que, que aconteceu? Calma aí, seu companheiro é... se chama Ricardo? Positivo, em vez de ele algemar a esposa dele. Ele, ele é retardado, ele, ele, é é ele é retardado, ele nasce, é retardado. Ele nasceu é. de 7 meses, pô. Ah. Tá explicado, então eu vou pedir pra trocar de companheiros. Ô, ô Kevin. Fala comigo. Quer entrar nas 55, não? Eu tô carajando, viado. Oh, ah, é só mesmo, né? É o... Faz sentido. Ô, é um oh, vou lá aí, fechar, fechar eu o braço depois de tudo. Te tá mostre é aí. Daí, dá dá de novo. Dá de novo ele Quase fala pegou em é mim. Fala um mais alto, vou Gente, lá fechar limpa, o braço. limpa aí. Todo mundo quietinho, todo mundo quietinho, todo mundo quietinho pra ele trabalhar aí. Tamo junto. Doce, Opa! Obrigado, viu? Opa, fala ah, comigo! Então, eu tô. Não, não precisa então, nada, não. Eu tô sem não, dinheiro, o dinheiro mesmo. pagar, papagaio, papagaio. Deita aí, Não, eu tô sem dinheiro, não dá não. Deita aí, caralho! Você é bandido? Para de fazer essas perguntas, traga o paciente, não faz isso. Eu te devo quanto? Me fala aí. Trinta mil. Não, sem palhaçada. Não vou ficar bolado contigo. Te devo 3 mil de tratamento. 30 mil. Se você não tivesse falando isso, te dava até mais. Eu vou chamar a polícia. Te chama. Então tá bom. Deixa eu só trazer aqui Acabou a amizade, tá? Eu vou dar na tua cara e eu vou te quebrar na tua cara. Então dá bonita. Mas tem que dar tá. de jeito. Tá atrapalhando. brincadeiros os dois doidos Eu ia te pagar agora o que eu te devia você não tá falando besteira. Aí, ó, diário. Ah, para de falar assim com o rapaz, mano! Né? Não brinca desse jeito, a gente pode levar pro coração, mano. É, mano, é possível, é coração. coração. <risos> Alguém tem uma faca? Isso é fobia, viu? Fobia nada, cuidado. Que você é um bandido, podia estar trabalhando honestamente, você ser sincero agora. Poxa, mano, na é moral, sai daí. Olha, é, é diferente. O, o cara pegou. Oh. <risos> Aí o cara tava do mano, mano, liga pra ela, não que, preso é preso doida, sendo isso, sendo não, que ela é doida, velho. Faz eu. Relaxa, mano, relaxa. Hum, sinto cheiro de presa diária. Para com isso! Doutora, qual é o seu problema? Qual é o teu problema? Não faz isso com ele não, cara. Não, não tendo problema, é. Seu machista. Chama a polícia. Você tá falando mal no cara, mano. Oi? Sim? Sim. Ah, você é mano, ela tá falando peraí, que aí, o peraí. cara é presidiário, mano. Ele é presidiário, mano. Pera aí, já voltou o Ai. Meu Deus, gente. Ah, mano, tu não fez isso, cara. Ah, fiquei do contigo agora, mano. O que, que é? Eu fiquei, mano. Ele é presidiário, moleque? Porra, parece que ela que triste nunca triste. teve. Pô, o moleque não deve ter oportunidade na vida, olha o que ela faz, mano. <risos> ele não tem jeito, tio. Porra, ele é chato. Você não acha ele chato? Oi? Você não acha esse cara aqui chato? Esse aqui atrás? Aham uhum. eu, eu também, ele não tem senso de humor e fica... deixando o saco É, já percebi É, mas finge a amizade, finge a amizade Finde que tá tudo bem, mas ele é chato <risos> Pera aí ele foi aqui, falei, aqui. Poxa, que é mano de chato? É, é isso é mesmo? Uhum Okay, vocês, estão vocês estão falando mal com mim, isso mesmo? Fala que não, fala que a gente tá falando não. Não, não, não, Kevin. não, Kevin, é de você não. É do, é do Eu moleque. tava ouvindo aqui, eu tava ouvindo. É do moleque que tava aqui, mano. Eu tava ouvindo. Nossa, que retardado, ficou ouvindo o conversa dos outros. Era do moleque que tava aí, o presidiário. Ficou ouvindo o conversa dos outros, tem vergonha na cara, gente. Que falta de privacidade, de ser <risos> Ela falando dele, Como é tá seu ouvindo. nome? Ela então, tá ouvindo. Como é seu nome? Ivo. Ivo. Ivo. Ivo moral. Livro. Moral. Livro Moral. Livro Moral. Isso. Positivo. Olha a cara dele. Olhando pra cá. Ele tá boladão com você. Tá, bolado. tá boladão. Eu acho que ele tá com você. Olha lá. Não, não, não. Ele fica ouvindo a frente Eu envi que não tô ouvindo. Ele fala de boca cheia aqui, maluco. Eca. Tô comendo um biscoito aqui, sabe, meu? Invisível, que vocês não conseguem ver. É especial. É. É, é, é. Tudo. Tudo chato. Tem que fingir que gosta pra não se foder aqui dentro. Né? Hum, tem. Que... Tipo, chega e fala. Mas ah, admira o seu trabalho, vai lá e fala isso. Eu falo, eu falo. Fala, falo, fala. Ô Kevin. Ô Kevin. Ô quatro olhos. Kevin, Kevin, Ô Kevin. Ele ficou com a de você, Ô Kevin. <risos> Kevin. Kevin. O Kevin. que? O que? Admiro o seu trabalho, muito bom. Opa, boa noite, meus queridos. Vem, boa noite. Oi. Oi. Tudo bem, com senhores? Tudo bem, Tudo Vamos lá, noite, Opa, vamos lá. Opa, vamos lá. Vai lá. Já foi pegando nela. Guindou o parceiro, mano. Cuidado aí que a pegada é muito forte, hein? Vou lá comer alguma coisa, tô com fome. é nova na cidade? Não. Não? Não. Qual é o seu nome? Qual que é o seu passaporte? meu passaporte é 1364. Ah. Qual que é o seu? 27. Então a senhora é nova. Que nova, né? 27. Ô, que isso, Kelvin? Que é isso, Kelvin? Caralho. Meu Deus. Acho eu bati a cabeça lá, Bom, Ô Kevin, ah, Kevin. Kevin. Mim. Fala comigo. Oh, Por quê? Porque eu sou bonito? Já faz uma semana que eu tô tremando aqui no hospital. Eu queria tirar uma foto, Às o... vezes é mais melhor. Ali que na que frente tu das tu ambulâncias, é bonito, como né, é que eu, eu faço? Tá tchau, vou passar pra senhora tchau. Muito obrigado pegar. Essas coisas não. Você não sabe? Não. Ih, olha lá, doutora, tá passando mal lá. Segura a doutora lá, rapaz, tá passando mal. <risos> não, não, não, não, Eu tô passando mal mesmo, <risos> é Pode deixar a pessoa tá drogada aí, <risos> não, mano. É louco. Onde <risos> <risos> tava tá passando mal, mano? Pô. Ó, <risos> oh, doutor, foda-se. doutor. <risos> Eita nós. Ah, pode crer, desculpa aí, desculpa aí. Dormei, dorme, desconcei. Boa, <risos> tá. Um print aqui, mais não... E aí? Oi é, Você sabe como é que faz para tirar umas fotos dessas ambulâncias? Como é que? Já foto é, da ambulância? Como é que faz pra tirar uma foto com essas ambulâncias? Nós dois. Aperta F12. Acho que é F12. É. F12? É. Ou tem um negocinho que usa? Valeu, meus queridos. Bom trabalho pra sei, vocês. Sei. Valeu, valeu. Prazer te conhecer, Dona 27. Opa, eu também tenho. Hum. atacada. Doze na cara dela. Não é doce. Meu ali em coma, é, será que você poderia ver se tem alguém já ajudando ele? que tá? Dentro do hospital aí, eu não hum. sei qual sala ele tá. Ah tá. Se ele tiver morrido, ele deve estar tá lá no, no. Fala comigo, Daniel. Que? Ah tá. Obrigado. Oh, um breve. Quer se tem alguém. Em coma, aí nós tal. Não, eu outro estava deitado lá por. Não, chegou um rapaz aqui procurando um amigo dele em coma. Ah, não, não, não tem ninguém em coma não. Deve estar tá lá no inferno, é. Aí entra aqui. Aí sim. hein? você não me deu o carro, você deu pra Tem ah, É um velho pra eu ele, não foi esse não. Ô, oh, eu tenho duas caminhonetas velhas, mano. Você eu te esse aqui depois. Beleza, beleza. eu tenho uma caminhoneta velha, mano. Sinto, bota o cinto. Bota o cinto. Vai, vai. Dá um cavalo no pau aí, se é bom mesmo. Ei! É. Ei, vem tá rapidinho. E aí? É o Santos, viu, fazendo isso aí? Uhum. Ah, projetinho, projetinho, uhum. projetinho, projetinho Projetinho, pai, projetinho Projetinho, projetinho. É chegar batendo, arregaçando é a BMW Ué, é uma ferrada aqui no hospital, mano O que aconteceu aí? Nada, né? Parece. Encontrou o cara que tava em coma? Sim, sim, sim, sim, encontrei. A moça tava falando para mim que não tinha ninguém aqui, mas ele tava aqui, viu? Ela não tava deixando eu entrar nas salas. Ah, ele tava escondido, era? Não, ele tava numa sala aqui só. Ele não tava escondido, não. Ah, e quem salvou ele? Sei lá, a moça chegou lá e pegou ele. Ah, tá. Pegou ele e trouxe, né? É, sim. Valeu aí. Tentei tirar a foto lá, não consegui. Não. Você o aplicativo? Tenta baixar um aplicativo que o nome é Live Shot. Ah, valeu, valeu. Live Shot? Isso. Pesquisa no Google que dá certo. É Live Shot. Esqueci o nome, cara. Ah, meu Deus do céu. Eu não vou perguntar ela, não. Não sei o que, shot. Hum. Porra, não sei o que, shot. mano. Olha, vem cá. Levou pro coração, cara? Ô, oh, doutora. Eu não vi a mensagem, desculpa, eu não vi. Tava conversando. Então vai lá então, vou estar tá ocupada, beleza. Vamos, Hã? Então, oh, Ô, ignorância, depois eu falo com você, eu tô ali com o meu nome aí. De saúde serviço. Pode ser, depois a gente conversa? Você tá bolado ainda? Tava tá, lá então, tá a Ele foi baixar um negócio lá na minha mente dele. Bora doidão! O okay, que? Opa, eu tava. Narnia aqui. Opa, tá me, tá me ouvindo? Uhum. É o que? Shot? Light shot. Light shot. Light. Luz. É Luz Inglês Toda. Oi. Aquela hora eu não tava gritando não, tá? Era meu, meu microfone, se você me entende. Tava muito alto, entendeu? E perto da minha boca. Ah, entendi, tá bom. Foi mal aí. Que De bom. Depois eu volto, eu volto pro serviço aí. Tira serviço. o seu crachá. Não consigo, é um bugs. Ah. Entendeu. Depois eu volto pro serviço aí. Tamo junto. É todo o banco, não ah, é isso? Ah, mano, não acredito que eu fiz isso. Não Ué, vi agora, Santos Você me multou Você multou eu aqui no No jogo No rádio, eu não consigo ouvir, não Quer tomar um café, eu pago pra você Caputino hum? Quer tomar um caputino, chocolate Ai, eu não quero não, obrigada Você conseguiu? Conseguiu baixar o negócio? Não, não, não tô achando não você tá tem, algum, tem, certo. Algum, tem algum site específico Pra você é baixar? Baixa. Vou te mandar no Discord Qual mandando, que é... Mandando. É Ivo, né? Lá tá com o Ivo Ronaldo, Discord. Nossa, já procurei tanto aqui que. Mandei aqui. Valeu, valeu, chegou aqui. Doutor? Doutor? Do oi, para oi. E... Oi? Usar o que é isso? Já tem o clone. já tenho Chrome, já. Boa tarde, doutor. Nossa, mano. E aí, O que faz? Fala aí, cidadão. Como é que tá as coisas por aqui hoje no hospital? Tá suave, cara. Tá suave, viu? Tá tranquilo hoje, né? Tá tranquilo. Só preparando o senhor aí. É. Amanhã não vai estar tão tranquilo assim, não, tá? Sério? O que vai acontecer é só, amanhã? amanhã? Fala, oh, tudo, parceiro. Tu tem uma bandagem aí pra me arrumar, ou? Doutor? Tenho, é 5 mil a bandagem. 5 mil? Isso. Quantas você tem aí? Eu tenho 20. Eu tenho 20. Deixa eu ver aqui. Fala, tu. Tô com 33. Tem alguém no Beleza. hospital aí? ver duas aí pra mim. Certo. A O médico vai pagar no, no dinheiro na mão ou, ou pelo Pix? Pix, Pix. Tá, é. 23,98. Tá, o Pix. Cadê a doutora? A doutora tomou. A doutora a doutora tá atendendo a um paciente lá dentro da sala. 23,98? Isso. Dá quanto mesmo? Dá 10 mil. Faz um descontinho aí pra mim, 9 mil. Então, é porque não. É, é do hospital, cara. É, eu já recebo já esse valor já pra passar, tá? Entendi. Mas você não consegue fazer um descontinho? Mas, rapaz, é se você comprar mais. Eu faço. Tá vendendo a aí, Ivo? Tô. Quer fazer um tratamento aí menor? Espera aí um minuto. Deixa eu atender aqui. Me dá bandagem aí. Aí, passei. Pode ser isso? É o que eu tenho pode, aqui. Pode. pode, pode. Segura aí. Segura aí. passando aí aí valeu isso daqui como que funciona mesmo cura 75% valeu, valeu. isso isso é só apertar duas vezes hum, entendi valeu tamo junto